Bom, gente, hoje eu estou recebendo aqui a Marinella Leal, também não sei se ela está me recebendo, se eu estou recebendo ela, porque a gente está no um local público, né, e a Mari é formada pela Global na turma de setembro do ano passado, aqui em Lisboa, e ela vai contar um pouco da trajetória dela, a Mari já está aqui há 18 anos, né? mas para a gente, como foi essa vinda para cá, qual foi o ponto né, de virada para você chegar aqui? Olha, é... Toda minha com o meu a razão pela qual eu vim para cá foi porque eu conheci meu marido e nós decidimos aonde a gente moraria. Se era ele que iria para o Rio de Janeiro ou se eu que iria ir para cá. E aí a gente percebeu que o meu trabalho, anda comigo, né? a minha cabeça anda comigo e eu conselho a ela que eu quero dar tudo. E nisso nunca decidimos que a gente viria morar aqui. E no dia 13 de dezembro de 2002, eu cheguei no de eu passei toda a minha trajetória e é interessante que uma carioca é um dia frio, é cinzento, é com uma garoa né, caindo na cidade e eu cheguei feliz da vida, acreditando que estava fazendo realmente uma grande mudança. mim. Então, Mário, conta pra gente o que a Avenida Americana é tão especial na tua história aqui. Olha, é, é, é um fato engraçado, né? Mas pra mim é muito simbólico. Quando eu cheguei aqui, eu vinha né, do Rio com a ideia de eu montar uma, vida nova, uma coisa nova, vai começar aqui de novo. A verdade aconteceu. Passado dez dias eu já estava trabalhando. Já tinha um lugar para trabalhar, já tinha um consultório, já tinha cliente. E a coisa começou a acontecer. E aí eu comecei a ver que eu precisava acertar as coisas que ficaram no Brasil, as coisas financeiras, porque quando a gente vem, né, deixa umas coisas lá arrumadinhas, dizendo, daqui a pouco eu arrumo isso tudo. Foi o que aconteceu. Então, em janeiro, eu precisava fazer um depósito pro, no Banco do Brasil. E aí eu pergunto ao meu marido, onde tem o um Banco do Brasil? No Rio, a gente tem o um Banco do Brasil em tudo que é lugar. Vira uma esquina, tem o um Banco do Brasil. E aqui, naquela época, tinham um dois. Um aqui, na Vila da Liberdade, e um em Almada, do outro lado da ponte. E aí dos Pega o comboio, o trem, desce na estação do Rossio vira à esquerda, só a venda E eu também. Vim, cheguei na gestão do Cossinho, tirei à direita. Fui, cheguei no Rio. Olhei e pensei, onde está o banco do Brasil? Queria ter um policial e o que tem? O do Brasil. E aí me olhou, me olhou, me olhou e eu é disse, o banco do Brasil é uma terra formal. No final da liberdade, e eu perguntei tá perto? e ele falou você está no lugar oposto e aí eu pensei ok, então, como que eu faço para ir para lá? e aí ele começou a me dar uma explicação em um português de Portugal eu acabava de chegar e eu olhava para ele e não entendia absolutamente nada e aí eu perguntei para ele dá tá para ir a pé? e olhou e disse, é longe e eu falei o que a pé? E ele me olhou e disse, porra, não conhece de nada. E eu uh, fiquei hiper impactada com aquilo. Né, um policial falando né, uma palavra de cena. Tipo... Falei, ok. Ele me mostrou o caminho e eu vim. Só que é uma distância. né Andando, mais ou menos uns 20 minutos. E eu andei essa avenida esperando ver o símbolo do Banco do Brasil com é uma coisa mais importante da minha vida. Só que, ao passar pela avenida, eu fui observando que a Avenida Liberdade é, onde, é a avenida onde tem as lojas mais caras da cidade. E aí eu comecei a desfrutar desse caminho e observar o quanto tinha em volta de mim de história, de glamour, de poder de compra. E essa, essa viagem né, da Praça do Comércio até aqui eu acho que foi a viagem mais enigmática que trouxe do próprio O olhar olha para esse país é próspero, olha para tem é história e a gente pode escolher fazer uma caminhada olhando a coisa de outra forma. E eu fico dessa caminhada olhando de outra forma. Que bacana, Mari. Agora fala um pouco do seu trabalho, Você, obviamente, é, passou por um alguns momentos daqui em Portugal, né? É, hoje você está falando exatamente. Olha, hoje eu trabalho basicamente com mentoria, a Bobel me ajudou muito nisso, trabalho com mentor de mindset milionário e dou formação em Burton, que é a formação básica que eu tenho do lado terapeuta, Porque foi o lado terapeuta e me trouxe a mentoria. Então, desde que eu cheguei aqui, o Burton é, para é quem sabe, né? é uma técnica respiratória, que trabalha trauma de nascimento, e o Brasil chama de nascimento. E que é uma técnica que quando eu cheguei em Portugal eu não existia, ninguém sabia o que era rubaico. Então, de alguma forma, eu criei um nome ligado à técnica do rub, que hoje eu ainda estou diariamente, basicamente, junto com a mentoria. 80% dos meus clientes mentores são clientes de. fazia, era uma venda lá, algo muito menos estruturado né, e mais um, um passa-palavra, basicamente, é, do que aqui. Quando eu cheguei aqui, eu funcionei no passa-palavra o tempo inteiro, porque o público português é um público muitas vezes ainda é receoso em entrar numa apelação comercial. É, mas quando ele entra, ele se, ele se fideliza, né? ele realmente reconhece que você é quem pode oferecer o melhor serviço para ele. Eu lembro que, por exemplo, no Brasil, serviços básicos, eu digo, por exemplo, é, as mulheres e os cabeleireiros, né? a gente tinha uma fidelidade, eu lembro que eu tinha uma fidelidade, em, aonde fosse a minha cabeleireira ou a minha manicure, eu ia atrás E eu observei aqui que, muitas vezes, o cliente não faz isso, ele está mais disponível que você vá atrás dele do que ele vá atrás de você. Quando a gente muda de consultório, há primeiro uma reação, uma questão de Ah, eu estava tão uma ah, mas o método é ali pertinho, e eu falo, mas tem outro. Sim, mas é sempre dependente da objeção de ir atrás de você. Eu sinto que isso no Brasil é diferente. Então, eu ia atrás do, dos meus servidores aonde estava. E os meus clientes também vinham. Aqui não. Há essa resistência e a gente mesmo já sabe que em algum momento vai perder alguns clientes. E na minha área, principalmente é na área de terapia, há uma busca às vezes de é, vou procurar um, um outro profissional, talvez de um pouquinho mais barato. A, a isso. E que. Especialmente num trabalho de acompanhamento, é muito danoso para ele. Esse não é a história do meio. Né? Então, em é resultado, do ambiente onde ele está, o meio de onde ele vive de onde ele vem. De onde ele vem é da família, é onde há o um encontro dos primatozoides e do óvulo. Esse encontro é um encontro que traz histórias. Né? As mulheres, quando nascem, já nascem com os óvulos. Então, elas trazem histórias da mãe, da avó, da bisavó. Os homens, diferentemente, mas também trazem histórias. Então, quando alguém se encontra, esse encontro amoroso né, entre o óvulo e os espermatozoides, há o quê? Há os espermatozoides que entregam ao óvulo a carga genética. Como se, é um casal, ele estivesse dizendo, a parte masculina estivesse dizendo, eu tive a minha história. E a mulher absorve aquilo, para transformar no embrião. Hum. Então, todo o meu trabalho começa daí, dessa história do encontro, o de Então, a nossa análise é olhar como aconteceu a concessão, como foi a gestação e como foi o nascimento. E que impacto esses três momentos levaram à vida daquele bebê, que hoje é um adulto que fala comigo. Então, quando a pessoa chega na minha frente, ela traz uma história do presente, dizendo isso é meu problema, isso eu quero resolver. Alguns exemplos mas só para a gente ter em mente. assim que a gente procura? Que tipo de problema? Hum, olha, eu posso é, ter um cliente que tem um problema ligado ao relacionamento amoroso. Eu posso ter um, problema, um cliente que tem um problema ligado à ansiedade. Eu posso ter um, uma pessoa que tem uma questão acerca de não ter sucesso financeiro. Diversos. Porque nós somos é, criados a partir desses momentos todos nós e esses momentos criam as nossas crenças as nossas primeiras crenças uhum. e são essas crenças que limitam a nossa vida presente uhum. quando alguém chega a mim ele se sente limitado em alguma coisa na vida uhum. e eu vou junto com ele andar na linha do tempo para perceber onde começou aquela limitação uhum. que ele acha que é só agora porque ele está olhando só para um lado eu quando olho eu olho alargadamente né como um profissional eu olho de fora e na hora que eu olho de fora, eu vou olhar onde isso começou. Por exemplo, a gente traz, traz muito uma sensação, às vezes, de não aceitação, de rejeição, de baixa autoestima. E que a gente acha que é só mudar é, o visual que isso muda. E fala, não, não muda. Isso é só uma mudança externa. Eu tenho que saber aonde você se sentiu rejeitado pela primeira vez. E com certeza não foi ontem. Porque nada que aconteceu ontem aconteceu pela primeira vez. E conta como é que isso conecta com a mentoria, que você está falando também muito mais da parte financeira. né? Sim, sim. que muita gente tem interesse. né? para os nossos mas... telespectadores aí. <risos> todo mundo quer ganhar né? um pouquinho mais, ganhar é, tá, é, tá. um pouquinho mais. É, eu cheguei na mentoria por conta da parte terapêutica. Uhum. Porque na parte terapêutica a gente vai saber duas coisas muito importantes para o adulto que é o relacionamento amoroso e o relacionamento financeiro então 99% das pessoas procuram por esses dois termos uhum. e quando a gente se aprofunda na área do Imbanda a gente percebe que o relacionamento amoroso começa na relação com a mãe a relação intrauterina é a nossa primeira relação com alguém então se a relação foi fluida na verdade, a gente tem uma relação amorosa fluida a nossa relação que a gente tem depois é com o pai no momento do nascimento eu costumo brincar com os meus clientes, os homens, que dizem Olha, é muito bom você dizer que vocês são pai que conversam com os bebês Mas a verdade é que o bebê só conhece vocês quando ele nasce A mãe não, ele conhece o tempo inteiro Então, o nascer com o bebê é ir para o colo do pai Ir para o colo do pai, para nós, de é ir para o mundo É ir para a vida, é ir para o novo, é ir para o sucesso E a partir daí eu comecei a trabalhar a área financeira e sucesso que é como é que foi o teu nascimento como é que você chegou no seu pai ele estava ali, não estava ali ele te acolheu, não te acolheu como é que tu chegou no seu primeiro sucesso hum. porque o bebê tem um foco que é nascer e quando isso acontece ele diz, e yeah, consegui hum. e aí é mais fácil durante a vida a gente acreditar nos projetos colocar foco e realizar e foi nessa linha que eu fui para a mentoria mostrar para as pessoas que é, o primeiro sucesso delas é o nascimento e se esse sucesso correu mal, a gente precisa arrumar isso para o outro sucesso começar a acontecer e aí eu vou olhar a epigenética, porque ela chegou e chegou no meio então eu preciso saber como é que estava esse pai financeiramente, por exemplo uhum. como é que essa família tinha a estrutura financeira se esse bebê tinha um quartinho ou se dormia com 50 crianças na mesma cama isso dita as minhas crenças acerca de abundância se eu tenho pra mim ou se eu não tenho se eu tenho que competir ou se eu tenho que cooperar uhum. e aí o trabalho na mentoria exatamente isso essa análise do lado do que você faz na prática para ter sucesso, todos nós temos que fazer foco, caminhos, estratégias mas também temos que olhar exatamente qual é a influência que a gente recebeu sucesso na nossa família legal e é... Uma coisa que a gente observa muito, Cláudia, nós somos brasileiros, nós observamos, por exemplo, como os meninos do futebol crescem numa classe social e, de repente, se viram um sucesso, chegam a outra classe social, uhum. sem subir uma escada. Uhum. E muitos voltam para onde Eu lembro do Adriano, eu sou flamenista, e eu lembro do Adriano, o imperador, dizendo eu quero voltar para Vila Cruzeiro. estava então, no Inter, super bem, milionário, né? Ele e tudo disse, que eu preciso voltar para Vila Cruzeiro. O que ele dizia é eu preciso voltar para as minhas raízes, para aquilo que eu conheço. Porque eu não suporto, eu não aguento energeticamente ficar onde eu não conheço. E o trabalho da epigenética é isso, é permitir você honrar de onde você veio e dizer, ok, agora eu vou para outro lugar e continuo sendo pai dessa família mesmo e sou sustentado energeticamente por essa família para estar em outro lugar Mara, você é que lançou recentemente a mentoria né, voltada para esse sucesso financeiro Sim. quem te procurar vai encontrar o que nesse treinamento? Pessoas que estão hoje, por exemplo, no Brasil ou em Lisboa que queiram conhecer o seu trabalho qual é o melhor caminho nesse sentido aí? Ok, Cláudio. É... Como eu tinha dito, né? essa área é uma área que me fascina muito e desde 2017 que eu comecei a me dedicar a trabalhar nisto com muito afinco, né? com muito estudo. Por isso eu cheguei até ti na global. Porque eu, eu percebia que os meus clientes precisavam disso. Eles não é que eram pessoas que não tinham condições financeiras. Eles tinham, eu costumo, costumo dizer, dinheiro no banco, mas uma mente escassa a sensação de que a saída do dinheiro era mais assustadora do que a alegria da entrada do dinheiro e isso me levou a criar uma mentoria para essas pessoas que nós temos que entender porque que mesmo você tendo dinheiro no banco você está todo dia acordando e dormindo pensando se o dinheiro vai acabar e foi aí que a gente começou a estudar a epigenética e aí que a gente começou a fazer a mentoria que já vai na décima turma mais ou menos e as pessoas foram observando que, que o que elas tinham não era é, falta de ideias, ou negócio sem qualidade, ou serviço sem qualidade. Não era que elas não eram bons profissionais. Elas simplesmente tinham uma mente escassa. E isso fazia com que tudo que elas colocavam como produtos para venda, não acontecesse como deveria. Elas tinham estratégias, tinham um bom marketing, tinham foco, mas, na verdade, elas tinham uma mente que dizia para elas, ainda não E o meu trabalho de mentoria é dizer para as pessoas, por que não? Por que não eu vim da Vila Cruzeiro e por que não vou fazer um sucesso na Itália e no mundo? Por que não? Por que não eu na saí do Rio de Janeiro e está em Portugal tranquila e estabilizada? Por que não? É essa ideia que a mentoria traz que é, se a minha família não viveu, se os meus próximos não viveram eu posso viver e posso ajudar outras pessoas a viver também então é mudar o condicionamento do olhar para o sucesso e para a mudança financeira então essa mentoria é uma mentoria online, 100% online que as pessoas ficam comigo durante 12 semanas né, 48 horas, que eu trabalho com elas toda a mente delas, trabalha em estrutura e formato para elas criarem, melhorarem o negócio que elas têm, para juntar as duas coisas para elas realmente conseguirem ter uma realização profissional de sucesso. Mari, investimento para fazer a mentoria contigo, e eu queria também que você comentasse um pouco do mentor que vem atuar em Portugal, tá? essa questão do mercado, de valores, como é que você enxerga essa questão aqui já? Né? Já que você está atuando e já tem cliente daqui, nada mais justo que você comentar sobre é, isso. A mentoria, é a palavra mentoria é muito nova. A gente pode pensar que talvez tenha um ano e meio, dois anos. E aí começou a surgir muito, várias, várias pessoas que titularam mentor, mas sem certificações de mentores e o olhar do mentor aqui ainda tem um olhar de meio coach sabe meio que mistura entre ser coach e ser mentor poucas são as pessoas que já perceberam a diferença e separaram mais áreas e isso implica também nos valores porque se elas não percebem a diferença elas confundem na hora de dar valor aos seus trabalhos mas é possível se ter é, um trabalho de mentoria muito bom é, com valores muito bons. O que eu chamo de valores muito bons? É possível, por exemplo, falo particularmente de mim. Eu tenho é, hoje uma, uma mentoria, essa uma mentoria de 48 horas. Essa mentoria de 48 horas é uma mentoria que eu estou com clientes muito tempo. Então isso tem um valor entre 3.500 euros a 4.000 euros. E as pessoas assumem isso e fazem isso com tranquilidade. Eu tenho uma outra mentoria, de menos horas, que tem um valor um pouquinho menor Tenho outra, é um pouquinho menor, mas tenho, por exemplo, uma mastermind com os meus alunos que fizeram a mentoria, uma mastermind anual de 2.600 euros Então, tem caminhos para fazer um trabalho de qualidade aqui com valores é, para pelos clientes e para a gente com, a dor, com uma sensação de realização É possível se fazer isso, então é possível. Tá, e eu queria que você falasse um pouco uh, do investimento do treinamento, tá? Para quem vai fazer o seu treinamento, aproveito o espaço para falar para nosso público que pode ter gente interessada em aprender com você. Ok, é, eu queria a certificação, é tão interessante, eu queria a certificação de mentoria um pouco pelo que a gente já falou antes, que é a, a sensação de da onde você vem, né? e quando eu falo de área genética, eu falo de mim, da minha família consequentemente eu falo do Brasil consequentemente eu falo do Rio de Janeiro um, um pouco assim e eu criei essa mentoria com uma ideia de certificação porque muitas pessoas me procuravam no Brasil e quando vi o meu tipo dizia diziam, não consigo ah, um dia, ai um dia eu vou fazer um trabalho contigo e eu comecei a ouvir isso, muitas vezes aquilo é me angustiava muito o que eu passava a fazer? da bolsa de estudo dos brasileiros fazia a minha mentoria, eu só do Brasil e dizia: Ah, queria tanto um dia. E eu dizia: Tudo bem. E nessas 10 turmas, eu tive 100 alunos brasileiros de, com gratuidade. E eu pensei: Não, isso também não é bom para ele, porque ele também não investe. Como ele não investe, não valoriza como eu gostaria e não faz o sucesso dele acontecer rapidamente. E é o que eu fiz? Criei uma certificação focada no Brasil mesmo o foco é no Brasil eu falo isso para todas as pessoas mesmo os portugueses que vão escrever sabem que o foco é no Brasil e isso implica o que? um valor diferenciado. então o okay, que? uma certificação internacional de mentor e que as pessoas podem fazer isso em 12 horas de aula comigo dois finais de semana e esse trabalho é um trabalho com a mesma qualidade com o mesmo material, mas é um presente meu para o Brasil e por ser um presente tem um valor de 1.270 porque é um presente para o Brasil é, é, eu, eu sinto que ao momento, é o momento de dar um presente mais formatado então é a certificação se você se inscrever do Brasil, você tem essa possibilidade de fazer esse preço e se você se inscrever de, de qualquer outro país que não seja do Brasil você vai pagar 680 reais. porque eu acredito que para aqui para a Europa, para os Estados Unidos, é um valor hiper tranquilo com uma certificação e para o Brasil também, para aquelas pessoas que querem muito e que procuram muito é o momento delas aproveitarem e fazer essa primeira turma porque eu não sei se vou repetir isso porque o presente é agora então eu até posso fazer a certificação mas não sei se vai ser com esses valores porque o presente, pelo menos de 2020, já foi Está vendo? O Brasil a vender está fazendo certinho do jeito que muito <risos> Você é uma pessoa do bem, está claro? em tudo que você faz. Então, assim, eu queria que você falasse agora para o nosso público é, como uhum. que te encontra, né? Quem quiser trabalhar um pouco mais com você, saber um pouco mais do seu trabalho, qual, quais são os melhores caminhos? Ok, para falar comigo mais rapidamente é pelas minhas redes sociais: pelo meu Instagram, Marinéria Leal, meu mentor, pelo Facebook, maneira Leal, mentora de alta performance, é, ou por e geraldo.marinelinel.com é a forma mais fácil de você estar comigo, a gente pode marcar uma conversa, é um café online, eu falo um pouco do, do meu trabalho.